Apresentei denúncia contra o Haddad por pedalada fiscal na Previdência. Haddad cometeu crime de responsabilidade e precisa ter o seu cargo, seus direitos políticos caçados em razão disso. Eu vou falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo o máximo possível para ele alcançar mais pessoas, você entrar também nos nossos grupos de WhatsApp para participar dos concursos, ganhar prêmios ali gratuitos. E também participar dos nossos campeonatos de debate, comparecer no movimento Brasil Livre São Paulo no congresso que a gente vai fazer em São Paulo. É só você clicar aí no link que vai aparecer para você participar, para você se cadastrar. Muito bem. O que que aconteceu? Para dissimular as contas públicas, para maquiar as contas públicas de uma maneira muito parecida com o que a Dilma fez. O Haddad, né? Ele fez um lançamento nas contas públicas como se não tivesse Tivesse tido a atualização do salário mínimo. Entendi. Entendi, foi nada. Porque mudar o salário mínimo muda todo o gasto com o INSS, com a Previdência e boa parte das pessoas que são beneficiários do INSS recebem um salário mínimo e ele muito malandramente no lançamento né, das contas desse ano escolheu não lançar o aumento do salário mínimo para maquiar as contas públicas. Isso é crime contra o orçamento isso é crime fiscal que configura crime de responsabilidade Pois é, não é? Então o Haddad, além de ser um sujeito absolutamente incapaz para exercer a sua função, de ser um ministro que não tem a menor ideia do que tá fazendo, de não entender absolutamente nada de economia aliás, já foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, já foi o pior ministro da educação da história o sujeito conseguiu gastar 3, 4 vezes mais o que se gastava anteriormente com educação e não melhorar em nada a nossa classificação no PISA pelo contrário, entregar um país com mais de 10 milhões de de analfabetos, com dezenas de milhões de analfabetos funcionais e um país com pessoas sem qualificação profissional para exercer cargos dos mais simples. Esse cara não tem louça para lavar, não? Sem qualificação técnica para você ter um salário decente, para você ter um emprego de qualidade, né? Para você receber no mínimo ali entre dois e meio, quatro mil reais, tendo uma boa formação que não foi foco, que não foi prioridade do Ministério da Educação sobre a gestão de Haddad, pelo contrário, né? Ele utilizou o discurso de gastar mais pra falar que tava se preocupando com a educação, mas no final das contas você não tinha gestão, você não sabia pra onde esse dinheiro tava indo. A única certeza que a gente ainda tem é que esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou no aluno, né? Então esse sujeito que já tem no seu currículo, né? Ser o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, superando o céu, sub... <risos> ser o pior ministro da educação da história do país, agora muito provavelmente vai adicionar ao seu currículo, ser o pior ministro da da fazenda e ainda cometendo crime de responsabilidade. Eu não me recordo desde 1988 de outro ministro da Fazenda que tenha cometido crime fiscal. Por isso, eu apresentei denúncia junto à Procuradoria-Geral da República para que ele seja punido pelo seu crime com a pena de perder o seu cargo. E eu acho excelente que a gente se livre logo né, de um sujeito tão incapaz do Ministério da Fazenda e também perca os seus dinheiros. Os seus dinheiros e também perca os seus direitos políticos, não possa disputar a eleição, não possa exercer nenhum cargo público durante oito anos essa é uma denúncia gravíssima maquiar as contas públicas não é brincadeira né? isso é brincar com o seu dinheiro, isso é fazer com que o seu dinheiro seja desrespeitado isso é usar um artifício nas contas públicas para parecer que tem dinheiro sobrando quando na verdade tem dinheiro faltando e quando parece que tem dinheiro sobrando mas na verdade está faltando dinheiro, isso significa Fica gastar o seu dinheiro com privilégio, com regalia com móveis de luxo, com hotéis de luxo, com viagens internacionais caríssimas, levando sindicalistas levando líderes do MST né? enfim, um aumento de gastos que não só vai utilizar o dinheiro que você já pagou imposto, mas vai utilizar o dinheiro que você ainda nem pagou vai te endividar para no futuro você pagar mais impostos justamente por isso é tão importante que a gente dê visibilidade que a gente leve essa denúncia contra o Ministro Haddad em frente, né? Essa denúncia não foi noticiada praticamente por nenhum veículo de imprensa, por isso é tão importante que vocês espalhem nas redes sociais. E por isso é tão importante também, né? E eu vou puxar aqui um outro assunto, que a gente faça o um enfrentamento ao PL da censura, o PL da regulamentação das redes sociais. Peraí, então a gente ainda tem chance? Que é um PL que responsabiliza tanto as redes sociais pelo conteúdo que é publicado nelas, que faz com que você incentive a censura privada. E por que eu vou colocar isso em termos muito simples? Se você eu? diz que a rede social é responsável por tudo que é publicado nela, o que que a rede social vai fazer? Ao menor indício, por qualquer notificação de usuário, ela vai derrubar a publicação. Por quê? Porque o advogado vai recomendar que ela derrube qualquer publicação que tenha qualquer denúncia, mesmo que a denúncia você sequer tenha analisado ainda aquela denúncia. Você sequer saiba se aquela denúncia tem fundamento ou não, porque na dúvida você tira do ar para não ser responsabilizado judicialmente. E aí, depois o usuário que lute pra voltar com o seu conteúdo, ainda que ele esteja exercendo a sua liberdade de expressão, dando simplesmente uma opinião política, que é um exemplo do que aconteceria se a legislação fosse aprovada e as redes sociais ficarem na dúvida se aquele conteúdo é legal ou é ilegal. Um dos crimes que você está colocando a responsabilidade na rede social sobre publicações dentro dessas redes são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, as redes vão ter que fazer esse monitoramento e retirar publicações contra o Estado Democrático de Direito. Não tem nada de errado nisso não fosse o fato de que a rede social é humanamente impossível que ela controle todas as publicações. Hoje já tem um esforço muito grande inclusive com o desenvolvimento de inteligência artificial para que as redes sociais tirem tráfico de drogas, pedofilia, enfim. Não é comum você encontrar, por exemplo, crime de pedofilia na sua timeline ou tráfico de drogas na sua timeline justamente por causa desse trabalho que as redes já fazem. Mas tem coisa que escapa. E essas redes não podem ser responsabilizadas por coisas que elas não têm culpa, que escaparam porque elas se esforçaram justamente para tirar aquele conteúdo do ar, mas não detectaram. Com esse projeto muitas das declarações feitas uh, no exercício, no gozo da sua liberdade de expressão, como por exemplo, vamos supor tem o processo de impeachment contra Dilma o governo estava lá, sistema, o governo federal né, autoridade máxima do poder executivo estava lá chamando o impeachment de golpe a rede social, na hora de tirar uma manifestação defendendo o impeachment de tirar, por exemplo, grupos que a gente fazia, né, e eventos que a gente fazia pra confirmar a presença das pessoas nas manifestações pelo impeachment, o que que essas redes sociais iam fazer? Opa, tem uma divergência aí, tem gente falando que é impeachment, tem gente falando que é golpe. Se o judiciário interpretar que é golpe, eu, rede social, vou ser responsabilizado como se fosse golpe, logo é melhor eu tirar todas as publicações que falam sobre impeachment do ar, e o impeachment da Dilma nunca teria acontecido. Esse é só um exemplo pra demonstrar pra vocês que você colocar toda essa responsabilidade nas costas das redes sociais que é humanamente impossível de se acompanhar vai incentivar a censura privada. A rede social vai, vai ser incentivada a tirar aquele conteúdo do ar. Então, para além desse enfrentamento em relação à questão econômica, para para vocês que devem ter visto o vídeo que a gente lançou a iniciativa dos ministérios de espelho, né? Eu sou o ministro espelho da Fazenda, eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou ou seja, eu sou o responsável por fazer a contraposição ao ministro da Fazenda, mas para além disso eu também sou coordenador de mídias sociais da Frente Parlamentar Digital na Câmara dos Deputados e é o responsável justamente por discutir, por fazer o contraponto a este projeto de lei. Então eu chamo a atenção de vocês para esses dois assuntos que são importantíssimos da gente levar em frente.